Estética avançada e mega hair. Meu primeiro emprego, na verdade, foi numa perfumaria, né? Eu comecei com 16 anos. E eu sempre fui vaidosa, mas ali que saiu a paixão mesmo, assim, pro, pela beleza, né? Hum. Porque eu comecei com maquiagem. Eu, quando eu entrei, logo eu fiquei grávida. É. Aí, eu tive, aí eu fiquei grávida do meu filho. Com meu 17 nome, aninhos. Com 17 anos. Hum. <risos> ó, tô hum. com o pai até hoje, ó, deu certo, ainda hum. bem, né? <risos> Só que, como assim, eu não tinha muitas condições financeiras e eu queria estética de qualquer jeito e comecei e a estudar... E na estética tudo é caro, tudo né? Tudo é muito caro. Os cursos são é mais caros, são mais demorados, os aparelhos... Mas assim, por que mega hair? Você podia ter feito um monte de outras coisas. O que, que te levou ao mega hair? Então, foi assim... É, na o vem... seu não é mega hair? O meu é mega hair. Ah, para. <risos> O meu é Mega Hair. Mas é tudo da mesma cor, igualzinho. É, não, eu personalizo a cor. Exatamente, o Mega Hair perfeito. A pessoa tem que saber fazer Mega Hair, saber fazer cor. É, homem, põe Mega Hair? Olha, eu nunca coloquei, mas não pode pôr, tendo cabelo, pode pôr. <risos> eu vou pôr Mega Hair aí. Põe então, assim, o Mega Hair aí em mim, Regiane. Então, aí, assim, eu, hair, eu quis entrar na área do Mega Hair. Porque assim, quando eu fiquei grávida do meu filho, eu perdi muito cabelo, ah, né? É? Eu perdi muito... Eu, sempre, eu tinha tanto cabelo que pra aprender era difícil. Ela eu foi acho... buscar, então, uma coisa que ela pudesse <risos> se beneficiar. Isso, entendi. Já entendi. Assim. E, só que tinha o Microlink, então eu comecei com o Microlink. Eu cresci... O que, que é isso? O Microlink é umas argolinhas que a gente laça no cabelo e fixa o cabelo do Mega Hair. Mas daí você não pode pentear que você já arranca pode, o Mega Hair no, no pente. pente. Existe escova apropriada pra Mega Hair... É. Vida normal, pode entrar na praia. É. Aliás, que seja um cabelo de qualidade, né? É isso aí, bateu um papo com a Daniele Melo. Gostoso saber de cabelo de Mega Hair, de estética, de avançada e de tudo isso. É, compartilha, como eu já falei, indica para um amigo. Próxima semana tem mais. Tchau, tchau.